Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Estou muito feliz de estar aqui. Minha esposa não, não pôde vir, pastor. Ela está sentindo umas dores. Não pôde vir. Agradeço ao pastor João pela oportunidade. Agradeço ao senhor também, que está nos concedendo. Quem encontrou, diz eu amo Jesus. Quem não encontrou, diz eu também. A gente procurando primeiro livro dos reis 1841 está escrito assim e Elias disse a Acabe come bebe porque já ouço barulho de abundante chuva e Elias disse: a Acabe, come e bebe, porque já ouço barulho ou ruído de abundante chuva. Assumir. Amém? Queridos, para entender todo o contexto, Israel, nesse momento, no cenário bíblico, está vivendo uma apostasia. O povo que Deus escolheu em Abraão um povo que Deus confirmou a promessa em Isaac, ratificou em Jacó levando permitindo José ir para o Egito permitindo eles desfrutarem das delícias permitindo o povo ficar 430 anos no Egito, esse povo caminha 40 anos no deserto adentra na terra tão Famosa, prometida que emana leite e mel chega nos períodos onde Saul chega a reinar mas no período de Davi as tribos são unificadas mas o seu filho que sucede chega a cometer algumas coisas que não agradaram o Senhor e Deus reparte as tribos em reino norte e reino sul Judá e Benjamim, reino sul, Jerusalém e Israel, reino norte. Porque aí Deus falou assim: não vou tirar tudo de você por causa do meu servo Davi, que, para que nunca falte ninguém da sua descendência assentado no trono. E os reis que vieram em Israel eram reis maus, reis que abandonaram e viraram as costas para Deus e no período aqui quem está reinando em Israel é Acabe, filho de Honre, Acabe fez muitas coisas atrozes, coisas horríveis, e para piorar a situação ele vai lá no Líbano e traz uma mulher chamada Jezabel, que traz de presente para Israel dois ídolos, que era Azera e Baal, e quando ela traz isso, ele, ela com Acabe, o culto a Deus é banido. Não há mais culto ao Senhor. Era culto a Baal e cultuava-se a zera. E nesse período era um, foi um período muito negro. Porque eles faziam orgias, eles sacrificavam a deuses. Eles sacrificavam a Moloque, crianças morriam. Então, nesse período, os casamentos eram desfeitos. Por quê? tanto faz se traísse a esposa, tanto faz se deixasse o filho do jeito que quisesse, e a atmosfera espiritual era muito densa e pesada, e Deus procurando alguém para usar, Deus procurando alguém que não desse desculpa, Deus procurando alguém que não apenas visse os erros, mas que se posicionasse de maneira correta, porque não adianta eu falar de, de do, falar do pecador não me torna santo, falar do injusto não me torna justo, falar da indiferença não me torna amável, a melhor maneira de denunciar um prédio torto, é construir um prédio certo do lado do torto, quem passar vai ver o prédio torto, e às vezes nós temos a... a, a criamos o hábito de falar de quem está fazendo errado, mas não nos posicionando fazendo certo, é fácil falar, o culto está assim, é fácil falar, fulano errou, mas eu não tenho uma vivência em Deus, para que a minha vida seja inspiração para trazer outros, nesse momento, num pequeno vilarejo, lá em Tisbe, tem um moço chamado Elias, e ele se posiciona, chega na porta do palácio e diz, eu quero falar com o rei, ah, você pensa que é fácil? Tenta falar com o presidente dos Estados Unidos, você vai ver que não é fácil, tem toda uma escolta, tem soldado, se passar morre, e alguém fala, quem é você? Eu quero falar com o rei, alguém entra e fala assim, tem um moço aí quer falar com o senhor? Para quem é? Não disse o nome. Mas como é que ele está vestido? Ah, ele tem um cinturão. Ele tem uma capa. Ele disse: já sei quem é. Elias rabadara calo. Ei, na hora que falou a maneira como ele estava vestido, já sabia porque Elias. Ei, às vezes ninguém conhece o seu nome. Mas basta você ter identidade do céu às vezes aqui na terra ninguém vai te conhecer, mas o céu te conhece, e o inferno também te conhece, Marcos Rogério e o inferno também, também foram expulsar um demônio lá em Atos, uns camaradas, filhos de sacerdotes cegas, ele falou assim, eu expulso você em nome do Jesus, a quem Paulo prega, o endemônio, falou assim, Paulo a gente conhece, Jesus também mas quem é você? você não é reconhecido no inferno também não é no céu mas Paulo era reconhecido no céu e no inferno e até na terra deixa o Elias entrar e ele diz, segundo a minha palavra não chove irmãos, o céu fechou o céu cerrou na hora, Aleluia. Elias se baseou em Deuteronômio 11, se o meu povo virar as costas para mim, eu fecho os céus para ele, Aleluia. quando Elias profetiza, Deus fala assim, Elias, se esconde, vai para o ribeiro, de querite, repita, querite, repita querite. querite querite significa treinamento Deus falando eu vou te treinar lá no Ribeiro eu não sei que tipo de treinamento Deus está fazendo com você talvez você cantou, você pegou, fez algo grande, Deus falou, agora se esconde, e o se esconder aqui não é covardia, é para ser treinado por Deus, Deus. Tem, a vezes você não está parado, você está sendo preparado, para algo maior, ah, foi, Elias se esconde no ribeiro do querite, você vai beber água do ribeiro, os corvos vão trazer pão de manhã, carne e a tarde, querido corvo com fome come até filhote só o que eu acho interessante pastor Geraldo, que corvo é ave de rapina se alimenta de coisa podre de coisa morta e isso me deixa preocupado porque tem gente que tem um espírito de corvo ele gosta de caçar defeitos dos outros. Ele quer pegar os pecados dos outros. Ele fica se alimentando de erro, se alimentando de falha. Ele é um corvo. Mas quando Deus quer alimentar o profeta, ele usa quem ele quer. Ele quer. Ele ele, ele ele, e, e o corvo trazia o alimento do profeta. Irmão, você pensa que é fácil depender do corvo? É nada. Por que, que Deus não põe uma, uma águia, uma pomba, é corvo? Sabe por quê? Imagina você depender de alguém que é ruim. Imagina você ficar dependendo de alguém que fica te pisando. Imagina você depender de alguém que fala assim, hoje você vai jejuar forçado. Meu Deus. Imagina você depender de alguém que parece que não tem Deus e você está na casa dessa pessoa decamanderia sub decomanácia, é depender de corvo que come coisa podre, eu tenho para mim que o corvo às vezes é atrasado propósitos porque corvo parece que não gosta dos profetas, e aí a água do ribeiro, isso está em 1 de rei 17, 7, versículo 8, e o ribeiro secou, porque não chovia, que secou na sua vida? Deus, pai, o que que secou? Às vezes o casamento secou porque não chovia. Às vezes a saúde secou porque não chovia. Às vezes a vida financeira secou porque não chovia. Só que, ó, olha que lindo! Na hora que seca, ele não reclama, ele não murmura. Deus fala: Levanta-te. Aleluia, oh, Jesus! o ribeiro secou, é para você se levantar, ribeiro só seca para tirar a gente do lugar que a gente está, ribeiro é só seca porque a gente está sentado, e Deus fala, eu quero você caminhando, eu quero você andando, eu não quero você parado, agora é hora de levanta-te, Elias, e eu já tenho ordem para uma viúva, eu já tenho ordem para uma viúva, lá em, Serapta Serapta significa Moinho Agora eu vou passar você no moinho Primeiro eu te treino no ribeiro Depois eu passo você no moinho de Serapta a Deus. Quando ele dá a palavra Para Elias A viúva se levanta do outro lado Para catar graveto. gaveta Se ele não se levanta A viúva ia chegar no lugar e Ia voltar e ele não ia ver a viúva Porque o reino espiritual é sincronizado. É. Deus já falou para você se levantar E você não se posicionou Você vai perder o movimento De quem você precisa encontrar no tempo certo Ele se levanta e está indo Na porta da cidade a viúva chega E naquele dia ela só achou dois gravetos Está no texto Dois gravetos E ele fala assim Você não dá um pouco d'água? e um pão para comer ela diz não tenho eu só tenho um pouco de farinha eu só tenho um pouco de azeite na botija aí ele diz assim faz primeiro para mim porque assim te diz o Senhor o azeite da botija não se acabará, e a farinha na panela não faltará, até que venha a chuva, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está falando, ei, faz primeiro para mim, Deus está falando, faz primeiro para mim, eu não sei o que você está precisando, eu estou falando, faz primeiro para mim. Abre mão de você e faz para mim. Que o que eu tenho para te entregar vai além da sua compreensão humana. Aleluia! <risos> ele fica hospedado irmãos Deus ele age na contrapartida. Por que que Deus não prepara uma rica? Por que que ele não preparou uma tsunami tá, que nem fez com Eliseu? Por que que prepara uma pobre e viúva? Olha para mim. Elias não tinha casa para morar, não tinha comida para comer, não tinha água para beber. Mas tinha uma palavra de Deus. Glória a Deus. Se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo. Vai ter época na sua vida que só vai ser você e Deus. Mas Deus é suficiente. Aleluia. Quando Pedro teve uma palavra de Deus, ele caminhou sobre as águas Quando o centurião de Caparão Teve uma palavra de Jesus O servo foi curado Quando o general aí João 2 teve uma palavra De Jesus, o filho dele foi curado Basta uma Palavra hoje E o milagre acontece Basta uma palavra rima, revelada do céu E aquilo que você Vem que mandar Vai amar conte Glória a Deus Glória a, Deus. Eita glória a Deus. Enquanto Deus treina Elias Ele é procurado em Dom Israel Passou Matias Elias ficou famoso em Israel Porque havia uma notícia Procura-se Vivo ou morto Quero a cabeça dele Deus está treinando ele Irmão, ninguém achava Elias em todo Israel Sabe por quê? Quando Deus esconde Está escondido Quando Deus esconde alguém Ninguém acha, pastor Geraldo Deus escondeu Jesus No Egito e Herodes não achou Escondeu Moisés Por três meses Na casa de Joquim Bede E Faraó não achou Você acha que o diabo vai te achar? Ele não vai nem te tocar, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus! Arabadaraca, rabadaracúbia. Glória a Deus! Glória a Deus! a Deus! Glória a Deus! Glória Ela já tinha perdido o marido Seu companheiro Quando ela perdeu o companheiro Casado Quantos anos? Não sei E Quem já viveu isso É que vai saber, saber contar O viúvo ou a viúva Perdeu o companheiro ou a companheira Você bateu o lado Na madrugada na cama e a pessoa não está mais do lado você sentar e a pessoa a mesa e a pessoa não está mais ali. Só que agora o filho também vai ela perdeu. Agora perdeu o fruto ó, aquele que poderia dar sequência, o sustentáculo dela. E ela vem agressiva dizer: Por que, que você veio trazer jogar na minha cara a minha iniquidade? Homem de Deus, o que é que a tua serva fez? É que nem alguns falam assim Deus, o que é que eu fiz? Onde é que eu errei? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que eu, Senhor? Não, não, não, não Sabe o que Deus está falando para você? Tinha que ser você Por que se fosse uma pessoa fraca Não ia aguentar isso? É. Só um forte Deus falou assim, eu escolhi você Para passar por isso Porque eu sei que você não ia reclamar Não ia murmurar Eu sei que você ia passar por esse momento cabeça erguida, eu escolhi você para passar por isso, Oi, amiga, passa de cabeça erguida, Araba, subir de talvez eu sei, porque eu, se fosse uma pessoal fraca, já teria se matado, já teria abandonado Jesus, mas olha você aqui, Muita gente sem luta nenhuma não veio hoje E você carregado de luta Está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive E que em breve se levantará em meu favor Não desista Elias fala assim para a mulher me dá o teu filho, pega o menino nos braços, leva para o quarto de oração dele, e aí ele faz uma doideira santa, Foi mão com mão, pé com pé, olho com olho, e deita, e a criança aquece, é Deus falando, eu estou aquecendo os teus sonhos que estavam mortos, a Deus, Aquela mulher poderia ter enterrado o menino, mas não se enterra aquilo que Deus te deu. Deus está falando, não enterre o teu sonho, não enterre o teu propósito, coloca na minha mão, que eu tenho poder para ressuscitar o que morreu. Glória, glória, glória, glória, Deus. Glória, glória. Glória, glória. Glória. Glória, glória. Glória, glória. E o menino ressuscita, ele entrega para ela. 18, 24 de 1 Reis, e ele diz assim, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aí, aí Deus fala para ele, agora apresenta-te acabe que eu vou trazer a chuva. <risos> tipo assim, apresenta-te acabe, que eu vou trazer a vivamente. Apresenta-te acabe, que eu vou dar a resposta que essa nação precisa. Aí Elias encontra o Badias. Aí ele fala: Tus, Meu senhor Elias, sim, chama teu senhor. Acaba ele fala: Se eu ir lá, ele me mata. Porque estão caçando você. Os quatro cantos de Israel eu não acha? E se tu sumir? Ele fala: Não vou sumir. Aí acaba e chega e fala: É super perturbador de Israel? Porque o diabo sempre vai com um apelido vai querer difamar aí eles falam, tu e tua casa tem perturbado a nação reúne os seus profetas e nós vamos ver quem é Deus aí reúne os 400 de Baal os quatrocentos de Azera quando chega no Carmelo quando ele chega, a primeira coisa que ele vê o altar de Deus inoperante o altar de Baal em pé Vamos fazer um desafio. Mas Deus não mandou. Mas ele sabe que Deus é meu desafio. E Deus gosta de vencer desafio. Aleluia, aleluia. Manda os teus profetas sacrificarem ao teu Deus. E eu sacrificarei ao Deus de Israel. O Deus que responder. O fogo. Esse é Deus. Imagina o diabo no ouvido de Elias. Você vai fazer sacrifício ao altar quebrado. É Toda vez que você vai fazer algo para Deus, o diabo fala assim: Você, você, justo você. Só que Elias não falou assim: Ó, restaurem o altar. Ele, Elias, foi restaurar o altar. Ele não mandou ninguém, porque quem sabe as pedras dos nossos altares somos nós para aleluia. de mandar os outros levantar o seu altar aleluia. levanta você o seu altar aleluia. para Deus aleluia. para de depender de alguém para de entrar no santo dos santos se o acesso está livre Tu ex-file pode entrar lá aleluia aí Elias pega ele Elias, ó. Elias doze pedras os, os, os profetas de Baal sacrificaram até o meio dia E Elias começou a filhar Cana mais alto Vai que ele está viajando Grita Vai que ele está dormindo Foda ele Aí Elias falou Chegai-vos a mim Aí parecer igual Elias faz um rego Em círculo Até o joelho Fala de oração Aí fala Vocês querem água? Queremos Então primeiro vamos dar água para o altar Aquilo que vocês querem de Deus Coloquem no altar para Deus Quem tem água aqui? Irmãos, três anos e meio sem chuva, quem tem água, água era ouro. Nós, brasileiros, estamos embaixo do maior aquífero que existe, que é o aquífero Guarani. O maior aquífero de água potável do mundo está com a gente. Alguém tem água? Alguém grita. Eu eu, eu, eu, eu escovei o dente na terça, não tomei banho, só uma vez na semana. Eu tenho aqui quatro baldes ele desce o carmelo, vai na casa dele, pegar quatro balde de água e joga, quando ele, ele traz, ele faz assim, a, morrer, ó. a água some, uma terra seca na água, que? a minha água, Ele a ah, mais alguém tem água, agora tem que ter fé, se o primeiro tinha que ter fé, o outro tem que ter mais fé ainda, porque ele viu, o cara jogar água no chão, Outro eu tenho Mas é o profeta que está falando Desce o Carmelo e traz mais quatro baldes Ele joga Já não some a minha, minha, fica meia lama Alguém tem mais água O terceiro Para formar doze baldes, são doze tribos São doze pedras Para representar a nação Um balde por trigo Quando ele joga, o rego fica cheio Ei, olha para cá se o seu altar está seco A primeira linda sua com Deus A secura da terra vai te par E você não vê o resultado Você começa a orar E não vê o resultado que a terra está seca A sua oração é água no altar Você, você orou um pouquinho Sumiu Não vi resultado Por que você parou? Ora até o rego do altar ser cheio na é e Quando Jonas orou, oh, Deus não fala com o Jonas, fala com o peixe. Senhor, fala comigo, não vou falar com você. Por quê? Porque não quero. Eu quero movimentar o lugar que você está orando. Enquanto você ora, eu movimento o lugar, eu transformo o lugar. Deus está transformando lugar. Ele não precisa falar com você, mas Ele quer transformar lugares através da sua oração. Quando o rego ficou cheio, aí Ele faz uma oração de 33, 40 segundos: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, fique sabendo de todos que eu sou teu servo e para que esses povos saibam que tu és Deus, responde com fogo, lá no céu, Deus olha para dois altares. olha para uma, uma coluna de fogo que está aposentada há 40 anos, e fala, coluna de fogo, desce no altar diferente, não desce no altar que é igual ao altar do mundo, desce no altar diferente, tem um regular cheio de água, desce e lambe aquela arra e assusta. Deus não desce em corações iguais Deus desce em corações diferentes o altar é seu coração e se ele for diferente hoje vai descer uma coluna de fogo e vai te incendiar caravada de comandar a <risos> quando acontece que toda a nação começa a gritar em hebraico Eliahu, Eliahu significa Elias ou só o Senhor é Deus Elias significa só o Senhor é Deus escute, antes disso era, só Baal é Deus qual a diferença quando Elias nasceu o pai de Elias toda criança máscara de oito dias era apresentada ao sacerdote, aquele bebê Elias, na mão do pai, ele leva, se fosse rico, uma junta de boi, se fosse pobre, uma flor de farinha, com uma rolinha e uma bombinha, como Maria e José, e leva, e o sacerdote pergunta, o nome da criança, ele diz, Elias, só o Senhor, não, não pode, a moda agora é, Baal é oh, Deus, eu, mas eu não ando na moda, eu ando no princípio, não, você não pode pôr em Baal, é Deus Não, põe em Não, Meri, Baal Não, Elias, Eliahu Só o Senhor é Deus, você pirou, vou matar você Não importa, eu perco a cabeça Mas não abro mão dos fundamentos Eu perco tudo, mas não abro mão dos Só o Senhor é Deus Aquele dia Estava profetizando Dando destino e direção Para uma nação Glória O povo foi para casa. Se fosse eu e você, ia querer dar o pobre. Deus prometeu que ia dar o quê? Chuva. Fala, chuva. chuva. A oração do fogo é rápida, 40 segundos. Todo mundo foi para casa. Elias foi para orar. Para que orar se Deus falou que era chuva? Deus falou que ia mandar chuva, mas agora eu vou orar. Tem gente que recebeu a promessa. Deus te dá deu uma promessa, o que, é que você está fazendo? Não, Deus te dá deu uma promessa, e você não está orando, e você não está jejuando, você não está mergulhado na palavra, aí Elias vai orar, pastor Geraldo, todo mundo foi para casa, mas Elias sabe que ele não pode ir para casa, ele é diferente, sabe por quê? Lembra? Sete mil que não se dobraram a Baal, tinha sete mil, só que, ei, eu não quero fazer parte dos sete mil Porque eu não sei o nome deles Eu quero ser o um Elias Para cada sete mil, Deus tem um Elias Para cada sete mil, Deus tem um Elias E aí ele começa a orar Ele leva um moço com ele Aí ele começa a orar e fala Vê se tem alguma coisa O moço olha e fala, não estou vendo nada Você está orando, eu não estou vendo nada Não tem jeito assim Você está orando, mas e a mudança? Não estou vendo nada Aí Elias ora de novo e vai não estou vendo nada. Você está orando aí, mas sua vida não muda. Você está indo na igreja, mas está a mesma coisa. está indo na igreja, mas eu tô não vejo mudança. Não estou vendo nada, Elias. Vai de novo. Que Elias, não para. Terceira. Na sétima vez, Ei profeta. Quem? Eu estou vendo uma coisa. Quem? Mas não se anima muito, não, viu? Por quê? É só uma nuvem, mas deixa eu falar. Bem pequena do tamanho da mão de um homem. <risos> <risos> para ele que não ora, é pequena. Para ele é, é sinal de que Deus vai trazer chuva. Glória a Deus. Para você, o mundo, você é mais um. Para Deus, você é sinal de que Deus vai transformar esse Brasil. De que Deus vai fazer equipamento para De que Deus vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. seja Deus. Aí ele diz assim ó, o versículo que nós lemos diz a acabe como velho. Irmãos, ele não diz que eu estou vendo, ele eu estou ouvindo o barulho da chuva. Você precisa ouvir o barulho da transformação. Você precisa ouvir. O barulho da cura. Você precisa ouvir o que os céus estão falando. Você precisa ouvir o som do céu. Você precisa ouvir o som do milagre. Você precisa ouvir o som do avivamento que Deus está fazendo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O que você vê aqui hoje? O que, é que você está ouvindo? que você anda ouvindo se você fica ouvindo por muradores você não vai ouvir o barulho do que Deus está fazendo e do que Deus está a maior arma de um profeta não é os lábios, é o ouvido porque não adianta querer profetizar se não ouvir tem que ouvir primeiro e falar depois que ouvir não adianta falar de Deus sem ouvir o que Deus está falando e a mente está falando para você: se levanta, se posiciona. Você pode ser melhor. Lembra quando você aceitou Jesus? Você era mais perigoso. Você buscava na madrugada. Você orava dentro do banheiro. No trabalho você fugia para um o cantinho e orava. Dentro de casa era fácil pegar você na madrugada. Você pedia a chave da igreja e vinha para a igreja orar. Porque você estava perdidamente amando e apaixonado por Ele. Maravilhoso. Deus está falando, eu tenho saudade. Deus visita aquele cantinho de oração e não está te achando lá. Caramba, da raça. Deus quer transportar você para regiões celestiais. Mas não Deus está falando Eu quero trazer você para mim Deixa eu te tomar pela tua mão direita Eliseu fez uma pergunta Pastor João Onde está o Deus de Elias? Eu faço outra Onde estão os Elias de Deus? Imagina cada Elias num carmelo Isso aqui hoje é um carmelo Madureira é um carmelo imagina se tiver um elias em cada Carmelo? Glória a Deus você tem coragem de falar assim eu me usei os amens, as você tem coragem de ser diferente você tem vai, vai ser criticado vai ser perseguido vai ser mal compreendido mas ei se você não desistir onde você pôr a mão Deus põe a dele Onde você pisar o pé, Deus te dá de presente. Onde você falar, Ele vai falar junto com você e vai confirmar o que sair dos seus lábios. É, agora, agora, agora. E Tiago diz assim: ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. A única diferença. É que o nome dele é Elias. E qual é o seu? Porque o Deus é o mesmo. É a única diferença é que o nome dele é Elias. É. Era não, é Elias, porque ele não morreu. Ele não morreu. E Jesus disse: Quem crê em mim? Ainda que seja morto, viverá. Glória a Deus. Aleluia. E você está em Cristo. Ele disse que você me ama e obedece Eu e o Pai veio vamos vir e fazer morada em você. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim. Aleluia. Eu direi em tudo o que quiseres e vos será você. O que a gente comigo? Graças a Deus. É. Arabada subi decomandai arabada. Elias, escute aqui para eu finalizar, entregar para o pastor Elias levantou quatro altares não dá para ser profeta sem altar muita gente tem púlpito mas não tem altar quem tem altar qualquer lugar que ele chega vira um púlpito a escola vira um púlpito o trabalho vira um púlpito na rua vira um púlpito ele entrou no mercado vira púlpito onde ele chega vira, porque ele tem altar quem não tem altar é dependente de público. Mas quem tem público, qualquer lugar tem um altar. Eles levantaram o altar pessoal, lá no Ribeiro de Querite. O altar familiar na viúva, de, na casa da viúva de Serrada. O altar congregacional lá para descida do fogo e o altar nacional para descida da chuva. Para descer o fogo, oração na... de 40 segundos, mas padecer a chuva demora mais Padecer a chuva requer perseverança Ele dobra o joelho assim E coloca a perna entre a cabeça Na formação de um feto no ventre Sabe por quê? Se você não, ele estava gerando a chuva dentro dele Se você não gerar o um milagre, ele não nasce Se você não gerar a bênção, ela não vem Gera essa chuva aqui dentro Gera um milagre dentro de você Se você gerar Dentro de você Vai nascer Aquilo que eu coloquei Dentro de você Aleluia. Glória. Glória. Se você não gerar O milagre não vem Todas as pessoas que tiveram milagre Elas geraram antes Se eu só a mente tocar Ela já gerou, serei curado ela gerou antes. A pessoa já ia buscar um milagre gerado. O que ele fala Liberação uma palavra. Ele fala: Não, vou ficar também a fé. Porque ela gerava o um milagre antes. A expectativa. Vem para o próximo culto na expectativa do sair daqui com o seu milagre abraçado. De posse de milagre. Vem o milagre já aconteceu. Levante os quatro altares. O pessoal, o familiar, o congregacional e o nacional, e só tem que dar o um glória para Jesus glória, glória